Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o um nosso pijama sonho. Esse aqui, olha gente, que lindo que é. E gostoso, gente. Uma maravilha esse pijama sonho.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 Então, bora fazer o nosso pijama sonho. Vamos precisar de ribana, tá? Quatro de largura, tá? A gente vai precisar de aproximadamente um tanto desse tamanho aqui. Dá mais ou menos um metro. Porque a gente vai passar, a gente não vai fazer o nosso pijama dupla face, tá? A gente vai fazer ele com um tecido só. Então, a gente vai precisar de ribana. Se você for fazer dupla face, você vai precisar só do pedacinho pedacinho pra golinha, né? Mas aqui a gente não vai fazer dupla face, tá? Um, como vocês viram, dá pra fazer em dupla face, fica lindo. Mas esse a gente vai fazer só em uma face mesmo, porque a gente vai usar a fraser, tá? A gente vai usar a mantinha fraser pra fazer. Então, ela é peluciada por dentro e por fora. Então, por isso a gente vai fazer num tecido só. Vamos precisar também de pedaços de carneirinhos, tá? Pra gente fazer o nosso... O nosso carneirinho, né? Que a gente vai fazer o nosso aplique, tá bom? Então, esse aqui, uma vez... Esse aqui, duas vezes, e esse aqui, duas vezes, tá? O carneirinho. Ah, as mangas, duas vezes, como eu disse, eu tô usando o tecido flaser, né? Lá da Felipe Marias, tá, gente? Então, duas vezes. Esse molde aqui, esse molde aqui, do flete da frente, eu fiz um molde. Caso você for fazer ele, como eu tô fazendo aqui, uma vez só, né? Sem ser dupla fácil, você vai precisar desse, cortar esse pedaço aqui pra colocar no flete da frente, Caso você faça indo pra fácil, você não vai necessitar disso aqui, tá? Aqui, como que eu fiz? Eu... Aqui, nosso nossa modelagem, ela marca aqui um risco, ó. Como que é a nossa modelagem. Ela... Você vai cortar tudo certinho. Aqui, você vai dar essa entrada aqui, tá? Depois de cortado. Ela é uma vez dobrado, tá? Uma vez dobrado aqui. Aí, você vai cortar tudo certinho. A parte da frente aqui, essa parte aqui, você vai dar esse corte até aqui. E vai vir cortando aqui, ó, aonde tá marcado o risco, que é assim, ó. Você primeiro vai dar esse corte aqui, tá? Vai dobrar aqui e vai cortar ele aqui. Que vai sobrar esse pedaço aqui, ó, né? Vai sobrar esse pedaço aqui, que é daqui. Você cortou esse pedaço aqui fora, tudo certinho. Então, você vai pegar esse pedaço, dobrar no meio e cortar ele aqui, que já é o teu da frente, Tá? Então, é fácil assim. Então, como eu disse aqui uma vez, aqui tem esse recorte aqui, né? Ó. Pra ele ficar com o botão do lado. Pra ele ficar assim, como esse aqui, ó. Tá? Pra ele ficar com esse botão aqui do lado, tá? Então, ele tem esse recorte aqui. No molde já fala, ó. Cortar aqui uma das peças, uma das partes, você vai cortar aqui. Que é essa aqui, né? Aqui também, você vai subir um pouquinho. Já tem um molde também, pra você subir um pouquinho. Tá? Não quis fazer o molde inteiro. Porque como é pra vocês imprimir, né, complica na hora de imprimir, ó. Pode ver, esse aqui sobe um pouquinho mais pra depois dar o um encontro certinho, tá bom? Então, é isso. Bora lá fazer a nossa peça. Vamos começar com o nosso aplique, tá? Vamos começar aqui com o nosso aplique. A vez com avesso, direito com direito, tá? Vamos passar uma costura aqui por tudo, tá? Tá? a gente faz um pique pra gente virar a nossa peça, ó. Assim. Aqui, esse tecido aqui que eu tô usando, gente, é um, um soft, tá? Ó. Aí, nós vamos colocar, vai ficar assim, ok? Vamos pegar esse aqui e vamos fazer a mesma coisa, vamos... Juntar as duas peças. Mas se você não tiver soft pra fazer a carinha da bichinha ali, você pode tá usando outro. Se você não tiver soft pra fazer essa carinha aqui, você pode tá usando outro, outra coisinha, tá? Outro tecido, né? Até cetim, né? Só queimar ao redor, sei lá. Aqui a gente vai colocar pérolas, tá? Duas aqui e uma aqui. Você pode estar tá usando olhinho, pode estar tá pintando, tá bom? Também vamos usar botãozinho Rita, tá? Pra tá abotoando a nossa peça, né? Então, aqui, ó, viramos. Agora, vamos colocar a nossa peça aqui. Vai ficar assim, ok? E vamos juntar aqui. Assim, ficou assim. Reserva para depois a gente aplicar na nossa peça. Vamos colocar agora ribana nas nossas mangas. Lembrando que esses tecidos, todos os tecidos que a gente usa aqui no canal, você encontra lá na Felipe Marias, tá? Nosso parceiro, é só entrar em contato com eles. Ajô, tenho certeza que eles vão adorar. Atender você. Então, a nossa ribana, a gente dobra uma vez no meio, coloca aqui, vamos pegar e vamos pegar as nossas mangas aqui, colocar punho nas nossas mangas, tá? Uma leve puxada, tá? por fazer tudo, você não precisa pôr punho, né? Como eu mostrei ali no, no, no começo do vídeo. Ficou assim. Reserva, a gente vai até na UBlock depois. Vamos pegar o grandão agora, né? Aquele nosso molde que a gente... Pode ver como ele tem, aonde tá assinalado, ó. Que é pra você dar uma entrada aqui e depois você dobra aqui pra cortar uma das partes, tá? Então, ele ficou assim. Esse ficou mais alto aqui, entendeu? Assim é a nossa peça. Agora, a gente vai fechar o ombro aqui. O outro ombro aqui. E vamos pegar os nossos filetes da frente, tá parte maior fica em cima, tá? Aqui ó, vamos pegar nosso filete da frente. uma coisa do outro lado Vamos pegar a nossa ribana de volta e vamos passar nas pernas. Aqui, ó. Ficou assim, a gente vai até na overlock, passar o overlock aqui, nos ombros, aqui também e nas mangas e já volto pra mostrar pra você. Se você não tiver overlock, faz um zigue-zague, tá bom? Já voltamos. Ficou assim. Agora vamos. Agora vamos aqui, ó. Já juntar aqui essas pernas aqui. assim, vamos pegar a nossa ribana, que sobrou, tá? Dobra uma vez pra dentro aqui, outra vez aqui, pra gente dar acabamento. Aqui o nosso filete, vamos abraçar aqui a nossa ribana, tá? E vamos fazer aqui a nossa bolinha já. Dá uma leve puxada. Chegou aqui, corta, dobra pra dentro também pra dar acabamento, tá? E abraça com o nosso filete aqui desse lado. A nossa bolinha tá pronta, ok? Ok? Aqui eu tô colocando uma ribana com azul mais claro, um azul diferente da peça, mas o ideal é vocês usarem o mesmo, a mesma ribana da mesma cor, tá? Então, agora, vamos fazer nossas manguinhas, tá? Que eu já passei no overlock. Vamos fechar aqui as nossas manguinhas. Então, aqui, eu vou no overlock de novo pra dar acabamento aqui nas manguinhas e aqui nas pernas e na golinha que a gente acabou de fazer. Já volto pra mostrar pra vocês. Como eu disse, se você não tem overlock, faz na zigue-zague, tá bom? Ou faz uma costura francesa, ok? Já voltamos. Aqui as mangas já passado o overlock, a gente vira elas. Também passamos o overloque nas pernas e ao redor de toda a peça. Pra dar acabamento, tá? Ao redor de toda a peça. Passamos o overloque também aqui na guarinha. Agora, a gente vai pregar as mangas aqui, tá? A gente vai pregar as nossas mangas na peça. ó. Vamos pregar em anel, ok? Costura da manga Aqui. Embaixo, a gente vai colocar a manga aqui pra dentro, tá? Você acertar bem aqui a costura da manga embaixo do subaquinho, né? Isso aqui. Ok? Agora é só pegar em anel. A manga não tem frente e costa, tá? Corte de frente e costa, a gente já deu na peça em si. a manga no direito, que ela já tá virada, vou colocar a mão aqui, esse risco, essa costura tem que vir aqui embaixo do bracinho. Agora, aqui, na parte, na parte mais larga, tá? Ó, a gente tem duas partes. A gente tem essa parte, que ela é mais fina, ó, tá? E a gente tem essa, que é a mais larga. Aqui a gente vai pregar o nosso bichinho, tá? Agora aqui, gente. Vamos pregar nosso bichinho aqui. Essa parte aqui, a parte que ficou inteira, é a parte mais larga. Aqui a gente vai pegar o bichinho. Aqui. Vocês pegam o molde e meçam da onde até onde vocês vão colocar o bichinho. É aqui, né? Vai ter uma parte, a parte fina de vocês, que ela é assim, na metade. Não é nessa que vocês cortaram. É nessa inteira, tá? Bora lá. Não é essa outra aqui, é essa aqui mesmo. Vai devagar. Isso aqui vocês fazem na reta normal. Se vocês quiserem fazer na máquina. Também dá na zigue-zague, quiser passar o um ponto de caseadinho aqui também, tá legal. Assim. Agora, vamos fazer a bainha aqui, tá? Se você quiser pôr elástico, você pode pôr, né? Eu não vou colocar elástico, ó, só dobrar aqui e ir passando uma reta, tá? Já aproveita e sobe já despontando, tá? Essa parte maior aqui sempre vai por cima da menor, tá? Pra você colocar o um botãozinho. Agora, a gente vai lá colocar botãozinho. Eu gosto de usar o botãozinho da cor diferente, tá? Que nem aqui a gente fez com azul marinho. Eu vou usar o botãozinho branco pra chamar a atenção, tá? Então, essa, ah, essa parte aqui sempre vai por cima da que é menor, tá? Pra dar certinho, tá bom? Então, eu vou lá acabar a peça, colocar botãozinho, colar as pérolazinhas aqui... E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ok? Já voltamos. Então tá aqui o nosso pijama sonho. Olha só que lindo que ficou. Olha só. Ficou lindo, gente. Lindo. E gostoso, né? Ficou muito gostoso. Ficou muito lindo o nosso pijama sonho. Esse não é dupla face, né? Mas ele é quentinho por dentro também. Por ser feito com... A malha desse, né? Olha só. Aí, você também pode fazer de moletom, tá? Essa aqui foi feita com malha esse, né? Olha só, quentinho, né? Por dentro, por fora, gostoso. Mas você também pode fazer com moletom, olha só. Esse aqui foi feito inteiramente de moletom. Olha só, que lindinho que fica também. Tá? Pode fazer de moletom, como eu fiz essa aqui. E pode fazer ela dupla, né? Se você for cortar ela dupla, você corta duas vezes, como já traz no molde, né? Duas vezes. Caso for, for fazer ela assim, levinha assim, ser dupla ou assim, quentinha, mas não precisa ser dupla. porque Tanto a parte de fora como a de dentro é quentinha, aí você corta uma vez só, tá? Mas assim, daí você corta ela duas vezes, olha só. Olha só que gostoso esse aqui. Olha só, gente. Que gostoso que é essa peça. É totalmente forrada, quentinha. Então, é uma peça maravilhosa, você vai vender muito agora no inverno, tá, gente? Lembrando que os tecidos que eu usei aqui, nesse vídeo, são lá da Felipe Malhas, tá? São todos os tecidos lá da Felipe Malha. É só você entrar em contato com eles lá, que eles terão prazer em atender vocês para tá comprando, né, os tecidos, atendendo vocês para tirar as dúvidas sobre os tecidos, tudo certinho. Então...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 Que é a estação do ano que mais vende. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, com Deus. Tchau.